Depois de cinco anos numa ilha infernal, eu voltei para casa com um único objetivo: salvar minha cidade. Mas para fazer isso, não posso ser o assassino que já fui. Para honrar a memória do meu amigo, eu preciso ser o outro...